Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer a segunda parte, tá? Então, antes de ir para a aulinha, bora deixar meu joinha. Então, hoje eu vou estar fazendo esta parte aqui, ó, tá? Para tampar esse buracão aqui, tá bom? E vou fazer também aqui a lateral, ok? Então, bora lá. Então eu vou precisar dessa argolinha aqui que é de 11 milímetros, tá bom? Se você tiver de 12, ok? Depois eu vou dar uma dica pra vocês como fazer, tá bom? Pra ficar igualzinho o meu motivo, ok? Então eu vou começar com esse fio aqui, que eu vou fazer ao contrário, vou fazer aqui o meu nozinho inicial, ok? Vou pegar aqui dentro da argolinha, e faço um ponto baixo ok então aqui eu vou preencher com pontos baixos assim desta forma tá e eu vou fazer 24 pontos baixos então aqui eu fiz 24 pontos baixos e fechei aqui no primeiro com um ponto baixíssimo tá então aqui a segunda carreira uma duas três quatro cinco seis correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas vou pular um aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto, tá? Então agora é só repetir. Duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, Pulo um aqui no seguinte, um ponto alto, duas correntinhas, pulo um aqui no seguinte, eu faço meu ponto V. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui para terminar, eu faço as duas correntinhas, um, dois, aqui na terceira, faço um ponto baixíssimo, tá? aqui eu vou trocar o meu fio ok então agora eu vou fazer a última carreira tá e vou prender aqui tá bom então aqui é o seguinte eu vou prender primeiramente aqui tá aqui depois aqui então 123 um, depois eu vou fazer nesse motivo tá então vai ser um, dois e três. Depois, nesse motivo, um, dois e três. E assim por diante, ok? Então, aqui, aqui tem o cantinho que tem o um ponto V, eu vou vir aqui nesse espaço, tá? E aqui eu amarro o meu fio, ok? Faço um ponto baixo. Tá? Agora, eu faço três correntinhas e vou prender no primeiro picô. Tá? Então, aqui, um, dois e três. Tá? Então, aqui é o primeiro. Vou pegar por baixo, ok? E vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no Próximo espaço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, vou prender no segundo picô, tá? Aqui, então, eu pego por baixo e faço a mesma coisa, faço um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas, aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas duas lançadas aqui no cantinho onde tem o ponto ver um ponto alto duplo sem terminar novamente mais um ponto alto duplo sem terminar tá e arremato duas correntinhas agora eu vou prender aqui ó bem aqui no meio tá bom então eu vou pegar aqui no meio tá e vou prender aqui com um ponto baixíssimo faço as duas correntinhas duas lançadas e volta aqui nesse mesmo lugar e faço novamente dois pontos altos duplos fechado juntos uma duas três quatro correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo agora é só repetir uma duas três correntinhas então aqui Vou prender nesse outro motivo, tá? Então aqui, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro. Então aqui é o primeiro, vou prender aqui. No primeiro picô. Faço um ponto baixíssimo, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e vou prender aqui no segundo picô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 aqui ó tá então eu pego bem no meio aqui de preferência pego duas cordinhas para ficar mais firme faço um ponto baixíssimo duas correntinhas e volto aqui no ponto ver para fazer mais dois pontos altos duplos fechados juntos uma duas três quatro correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo e vou fazer isso dando a volta até terminar tá e vou emendando ok bom agora eu vou fazer esse motivo aqui tá ele é a metade desse daqui eu vou emendar aqui vou fazer 17 correntinhas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 e 17 correntinhas vou fechar aqui na primeira com um ponto baixíssimo uma correntinha e aqui eu vou fazer pontos baixos eu vou fazer 13 pontos baixos, tá? Então, aqui, três, quatro e assim por diante. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, vou virar, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um.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 duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte um ponto alto. Uma correntinha, duas correntinhas, desculpa. Aqui eu pulo um, aqui no último um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto duplo. Tá aqui, eu faço uma correntinha e corto meu fio. Então, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês a sequência, né? Da emenda. Então, olha só: tem aqui o centro 12 um, aqui no terceiro picô Então, aqui vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá, depois daqui eu vou emendar desse outro lado. OK? Então aqui no primeiro picô, no segundo e aqui no terceiro. OK? Então aqui, tá? Onde tem o ponto alto duplo, eu amarrei meu fio, tá? E aqui eu já fiz uma correntinha. Aqui duas, três e quatro. Vou pegar por baixo, tá? para ficar avesso com avesso. E aqui eu faço um ponto baixíssimo, tá? Duas correntinhas, o dar duas laçadas aqui nesse espaço, aqui ó, no ponto B, tá? Um ponto alto duplo sem terminar, e novamente, mais um ponto alto duplo sem terminar e arrimar uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas agora eu vou emendar aqui no picô, tá ó tá no avesso ok um ponto baixíssimo três correntinhas volta aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui atrás no pico um ponto baixíssimo tá aqui uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um dois três quatro correntinhas aqui bem no ponto B um ponto alto duplo sem terminar novamente mais um ponto alto duplo sem terminar e arremato duas correntinhas agora eu vou emendar aqui tá então bem aqui eu passo um ponto baixíssimo ok eu posso pegar assim por baixo também que não tem problema tá só apertar bem ok duas correntinhas e volto aqui para fazer mais dois pontos altos duplos tá fechado juntos agora é só repetir um dois três quatro correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas agora eu vou emendar nesse outro motivo então nesse primeiro picô tá que eu emendei aqui agora eu vou passar para cá tá um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo três correntinhas no próximo picou um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no espaço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. Bem nesse espaço um ponto alto duplo sem terminar e novamente mais um ponto alto duplo sem terminar e arremato, tá? Duas correntinhas vou dar uma duas três laçadas tá então aqui eu vou contar um dois três aqui na quarta correntinha tá eu faço aqui um ponto alto triplo assim sem terminar ok e aqui no próximo picô eu puxo a laçadinha e arremato todos faço uma correntinha e corto meu fio então, se caso você não tiver, né, as argolinhas, vocês podem estar fazendo aqui, ó, correntinhas, tá? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 correntinhas. Vou vir aqui no primeiro e fecho com um ponto baixíssimo e vou fazer normalmente aqui, tá? o motivo então olha só ele pode parecer pouquinho menor tá olha só assim na hora que você for fazer o ponto baixo aqui preencher ele ele vai ficar assim ó mais ou menos do mesmo tamanho ó ok então é isso gente se vocês gostaram Olha só. Deixa meu joinha. Tá? E até a próxima. Obrigada. Beijos. Fica com Deus. Tchau.